Gurias e gurias, tudo bem com vocês? Tinho aqui novamente e hoje eu trago para pra vocês esse grande P de putz, porque afinal, putz é, é top, velho. Putz, Tinho, putz é muito legal. <risos> Não, brincadeira, galera. Vejam que na minha mão eu carrego um funil. Então, o que, que a gente vai fazer hoje? Eu vou explicar como usar o funil do Minecraft Vanilla para filtrar itens da mesma forma que você faria no Buildcraft com a pipe de diamante. É, moleque. Vai ser legal pra caramba. Então, sem mais delongas, bora lá. Beleza, galera. Para o início do tutorial, reparem que eu tenho esse grande pé atrás de mim. Não, não, não é um pet putz. É a base para a nossa construção. Basicamente, o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que colocar os funis numa ordem que funcionem como filtro. Basicamente cada funil vai ter uma função. Porém, porém, para ficar mais fácil eu vou fazer algo que ninguém fez quando postou esse tutorial, que é colocar uma imagem fixa de como devem ficar a posição dos funis, do comparador de Redstone, do repetidor, do repetidor, <risos> do repetidor e dos baús. Então, basicamente é, é esse que é o segredo, cara. Então, beleza? Pega aí, já nota. Tá vendo aí? Tá na tela. Escreve-se no papel, escreve de alguma forma, sei lá, tira print, que você vai precisar saber disso no futuro. Bom, basicamente a gente vai começar pelo meio do P, colocando o repetidor de redstone virado para lá. Não, é o contrário, ele tem que ser virado para cá. Beleza, ele tá virado para cá. Nesse lado aqui a gente vai colocar uma redstone. Agora, cara, a gente vai colocar duas pedras aqui, ó. Beleza? Esticando o P para cá e uma pedra aqui em cima. Vou quebrar esse aqui do meio e vou colocar um funil virado para cá. Tum. Olha lá, tá virado para lá. Agora eu vou colocar mais um funil que tem que estar tá apontando para baixo. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai segurar o Shift, colocar uma pedra aqui na altura da, da tocha. Colocar mais um funil apontando para pedra. Tum. Beleza, tá descendo para baixo, tá vendo? Esse funil vai jogar para esse e esse outro para baixo. De boa. Agora teremos um outro funil que ele vai ter que ser virado para cá. Ó. Onde está essa pedra? Tum. Viu? Está virado para pedra. Aqui vamos colocar um comparador de redstone. Tum. Colocou, virado para lá. E vamos quebrar aqui e colocar redstone aqui e aqui. Redstone purinha só para ligar esse comparador, a esse repetidor e a essa tocha. Por quê? Porque vocês vão entender. Agora algo muito importante. Eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar o seletor. Para ficar mais claro, eu vou colocar uma pedra aqui, ó, e colocar um baú aqui, ó. beleza? Agora eu vou colocar um funil virado para esse baú e outro funil virado para esse funil. De boa. Em cima desse funil aqui, eu vou colocar um outro baú só para colocar os itens. O que você tem que saber? O funil mais importante de todos é esse aqui do meio. Ele que vai ser o filtro. Basicamente, você tem que colocar os itens na seguinte sequência. Você vai pegar um item que não vai ser filtrado pelo funil porque não vai cair nele em hipótese alguma. Eu vou colocar a muda de árvore, a, a, a sapling, aqui assim. Ó. No primeiro item, aliás, no segundo slot, você vai colocar seis. Qual é? Qualquer item. Pode ser qualquer um. Não importa o que seja. Tem que ser algo que não vai ser filtrado. Agora aqui, ó. No... No terceiro slot você vai colocar 5. Opa, passei. 5. 5. 5. E 6. Repare. O primeiro slot foi com 6. O segundo com 5. O terceiro com 5. O quarto com 5. E... Aqui no primeiro o item que vai ser filtrado No caso eu vou colocar redstone Que vai ser o item que vai descer pra baixo Beleza, beleza né Que Quando eu mexer algumas mudas desceram Para algum lugar, deixa eu ver Pra onde que elas foram tum, tum, tum. Caíram pra cá Isso acontece Tá, agora eu vou colocar pra descer os itens Pra aquele baú, basicamente é só fazer isso aqui ó. Tum. Isso aqui é só uma escadinha, é só pra descer os itens Até aquele baú para saber quando o item estiver dentro dele, eu vou colocar o um comparador aqui. Ó, já tem item dentro. E uma lâmpada aqui. Aí quando tiver item dentro, a lâmpada vai acender. Agora aqui como é que vai funcionar? O que for filtrado, o que estiver no primeiro slot, vai descer pro baú de baixo. O que não for o item do primeiro slot, vai ser rejeitado e passar para esse baú aqui. Por quê? O funil ele dá uma preferência, ele dá, é, ele dá a preferência de jogar o item para baixo. Se tiver obstruído a, a parte de baixo, ele vai jogar pro lado. Aqui é o seguinte, dessa forma já está obstruído, tá cheio aqui e aqui também. Porém esse item aqui, quando eles calcular tiver mais de um, ele vai jogar o que tiver excedente para para baixo. Ou seja, aqui vai ficar só um item. Se colocar dois, quer ver? Ó, um desce, tá vendo? Aí, viram lá? Acendeu o baú. Ah, detalhe muito importante. Vai ficar um item. Aqui, ó. Esse é o filtro. Vai ficar um aqui. E, nesse de baixo, sempre vai ter um também. Então, resumindo. Sempre vai ficar um perdido aqui no meio. Faz parte. O restante vai descer aqui para baixo, normal, pro baú. Tá, vamos ao teste agora. Lembrando, vai filtrar só redstone. Só redstone vai descer. Só redstone vai para aquele baú, todo o restante vai vir para esse baú aqui. De boa. Vamos colocar os itens nesse baú aqui para testar. Deixa eu tentar pegar assim para ver ó. a lâmpada acendendo. Eu vou pôr slime. Ele tá descendo para algum lugar, mas não para lá. E vou colocar é, um pouquinho desse pé de agulho e o redstone. Agora vejam só, Tá vindo tudo para esse baú aqui. Aí, o que deu para vir veio para cá. E desceu só a redstone pra cá. Aí tá descendo. Cara, é, é muito simples, é muito rápido de fazer. É basicamente, tomar cuidado com o P e esse item do meio aqui, que é o filtro, que tem que tomar cuidado também. Basicamente é só isso. Agora qual é o problema? Se você colocar sapling ali em cima, ou colocar mais uma sapling aqui, vai foder todo o esquema. Entendeu? Vamos pôr uma sapling aqui pra testar. Tá descendo. Olha, viu? Fudeu o esquema. Teoricamente tá descendo o septem pra cá. Entenderam? Então resumindo. Jamais, jamais, coloquem um item aqui que seja igual aos demais do filtro. Aqui volta pra seis. Coloca só o item que eu quero que filtre. Não, vamos colocar, sei lá, lápis azul. Minério de lápis azul. Deixa eu pegar minhas sepplings aqui que sobraram. Minério de lápis azul E madeira Ó, agora tá descendo só o lápis azul E a madeira parou Então teoricamente a madeira que eu coloquei lá Veio pra esse baú aqui É a madeira tá vindo Tá aí galera, esse é o nosso filtro tutorial super rápido, facinho de fazer que o pessoal na internet complica o negócio é simples ah, quando você for fazer vários separados tá vendo que a posição desse negócio tem que ir jogando naquela direção, ou seja, nesse caso meu tá jogando pra direita, ou seja os filtros sempre tem que apontar pra lá para ir passando os itens pro próximo nível você pode fazer um looping aqui pra voltar pra esse baú, mas aí vai da cabeça de vocês como vocês já sabem o básico Inventem meus filhos, inventem, agora é com vocês, eu já fiz a minha parte, que boa, que boa, então é isso aí galera, obrigado por quem assistiu, deixa o seu like se você gostou, é impossível não ter gostado disso, porque foi super bem explicado, <risos> eu acho né, se não foi, podem me xingar nos comentários, uh, deixa o seu like, Deixem seu like se vocês gostaram, se inscreva se não for inscrito. Ah, me sigam nas redes sociais. Twitter, Facebook, tá tudo aí na descrição. Porque essa semana rolou promoção de H1Z1. Saiu por 9 reais, o jogo. Cara, eu coloquei no Facebook, no Instagram, no Grill Game, né? Ai, Quem perdeu, perdeu. Perdeu um jogo bacana, muito barato, velho. Muito barato. Eu sempre tô anunciando quando são é essas coisas. Por exemplo, semana passada, eu ganhei Home From Layers of Heroes. E mais uma porrada de jogo Tiveram de graça Pra pegar a Key e só colocar na Steam No Rumble Bundle E eu compartilhei, cara, no Twitter Então me sigam lá, que quando saem essas coisas Eu anuncio Ah, me sigam, me sigam no Instagram também Eu prometo, prometo Que eu vou dar mais atenção pra rede social <risos> Então é isso, galera, eu sou o Dinho Até a próxima Obrigado por quem assistiu E tchau <risos>